Terceiro sargento, Gabriela Melo. Eu sou a terceiro sargento, Raniela raica Finato. A minha história começou em 2016, quando eu pre prestei o concurso para a ESA. A disciplina que eu tinha que ter para fazer o atletismo me deu motivação para querer ser militar. Eu sou filha de militar, de militar paraquedista. Então, quando eu vislumbrei a possibilidade, eu já tinha nos meus sonhos, né, que um dia eu poderia ser, poderia alcançar. Me formei em 2018, na logo, como sargento-intendente, que é a segunda fase do curso de formação de sargento. E no ano de 2015, eu fiz o curso básico paraquedista. Já com o sonho de ser paraquedista, me surgiu também o sonho de ser domps que é uma especialidade especialmente para os intendentes paraquedistas do Exército Brasileiro. Fiz o curso, a formação básica paraquedista, em 2019, e nesse ano eu consegui é, fazer o curso Domsa, que já era meu sonho desde 2015. E hoje me formo nessa especialidade que muito me cobrou, muito me, me ensinou, e qual eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte. É, nós estamos ali sempre na, na retaguarda, dando todo o apoio, toda a parte de manutenção. A atividade, grande parte da atividade, está na mão do especialista Dompsa, está na mão de uma dobragem de paraquedas, uma abertura de um paraquedas. Poder fazer parte da história né, de sermos as primeiras brasileiras a, a fazer o curso Dompsa, a conseguir formar no curso Dompsa. É motivo de grande orgulho, era o meu sonho. A gente se dedicou, né? São seis meses que a gente tem que estar focado, é, imbuído em, em aprender e em conseguir fazer o melhor. Como a pioneira do Exército Brasileiro a me formar na especialidade, eu me vejo com muita responsabilidade para passar para as próximas que virão e não só mulheres, mas também para os intendentes. A especialidade é... É de suma importância para a atividade aeroterrestre, com, com o lema: tem que saltar sem nós, é impossível saltar sem nós. O DOMPSA ele carrega grande responsabilidade para a Brigada Paraquedista.